Vamos tentar preservar essa composição aqui, acrescentando mais um... Mais um frasco de vidro. Aqui tem umas poeirinhas, vamos tirar. E vou tentar fazer outra experiência, nessa né? Essa primeira foi tranquila, foi fácil. Vamos tentar aqui usar esse também para fazer uma composição legal. para não ficar tão monótona. Assim, 4x4 não fica tão legal, mas... É o que dá para fazer, por enquanto. Vou tentar virar eles aqui para ficar uma coisa diferente. Como se eles fossem personagens, alguma coisa assim. Muito bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar usar esses filtros que eu tenho disponíveis aqui, né? Juntamente com o flash da câmera. Isso aqui eu não sei se eu vou usar. Vamos tentar ver, né? Isso aqui também é interessante usar, ele está servindo de base aqui, mas vou ter que tirar ele, tentar usar outra coisa para segurar. Acho que vai ser isso aqui mesmo. Bem, então a composição está pronta, né? Essa fonte de luz aqui ela é fundamental para criar esse efeito de suavidade na luz por conta desse filtro. É, aqui eu vou ter um zoom pequenos um não sei se eu vou usar isso. Eu vou tentar fazer um teste com esse flash aqui, ó. Qual é o resultado que ele me dá, que ele me entrega? Será que a pilha acabou? Não. Olha só, esse flash aqui, ele tá no modo remoto, certo? E é, ele tem um botão aqui, né? Um botão vermelho aqui atrás, que tá aceso inclusive e ele tá no modo de preenchimento de luz, né, de modelagem. Então, o que, é que, que acontece aqui? Eu vou tentar disparar ele para cá, para não interferir na, na gravação, olha só. Então, ele dispara, faz um disparo bem suave, e com intervalo, né, com uma frequência. É importante a gente saber disso. Porque toda luz tem uma frequência, né. Então, essa, essa especialmente, né, que vocês viram, ela vai emite uma vez, apaga, emite outra vez e apaga. E a gente está fotografando, né? Isso é muito importante porque, Porque no momento que eu disparo o flash, isso vale para qualquer tipo de flash, né? É... E especialmente quando o flash não está na câmera, né? No caso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou disparar o flash, aqui, aqui vamos fazer uma experiência, disparo o flash e nesse intervalo de tempo aqui que ele está brilhando, eu vou disparar a câmera. O que é que pode acontecer? <risos> pode acontecer que nesses intervalos onde a luz ela está menos intensa ou ela apaga né, por, por um breve lapso de tempo, é, pode ser que aconteça a captura, né, o, o disparo da câmera. Então o que é que vai acontecer? Vai ter um, um talvez, um intervalo de, na imagem, né, no resultado final da imagem, um resultado mais claro e mais escuro. É né, como se fossem é, faixas de claro e escuro. Isso não é interessante. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma experiência, né, um teste, para saber qual velocidade a gente pode usar aqui com esse flash, de modo que não tenha esse resultado final na imagem. Né? Então vamos fazer um teste aqui. Vou disparar ele para o lado de cá. E... Vou tentar usar a mesma configuração da primeira imagem. Vou enquadrar aqui esse objeto aqui na minha frente. É, deixa eu fazer um foco também para vocês para vocês verem. Vamos fazer aqui o primeiro teste. Vamos lá. Pronto. Então, olha o resultado. É, velocidade 1 para 45. E eu tenho, como vocês podem ver, Uh, faixas, né? Então essas faixas são esses intervalos da frequência do disparo e quer dizer que isso não funcionou, né? Nessa velocidade. Vamos tentar usar uma velocidade um pouco mais baixa, né? Vamos ver aqui 1 um para 15. Vou tentar fazer aqui a mesma composição, vamos disparar aqui para ver o que acontece. Bem, aqui no caso sumiu, né, como vocês podem ver, quase que completamente, tem uma pequena faixa aqui embaixo na, na direita, na parte inferior, né, e ficou muito claro, o que é que a gente pode fazer para é, resolver isso? Posso diminuir o ISO, tentar manter essa velocidade, abaixar ela um pouquinho, vamos abaixar aqui um pouquinho para 1 para 10, 1 para 10. Pronto, 1 para 10. E vamos tentar fazer a mesma composição. Mais uma experiência aqui, vamos lá. Pronto, vamos ver o resultado. Olha só, a gente já tem aqui, é, não temos mais a presença das faixas. No entanto, a foto sai um pouco clara, né? Para resolver isso, o que é que a gente pode tentar fazer? É, a gente pode... É, tentar configurar as sombras né, da foto, da, da imagem, o contraste, mais a, o realce, os controles que tem disponíveis na câmera, né? Aqui uma pequena configuração. Aqui nessa, nessa câmera o ISO mínimo que eu tenho é ISO 50, então abaixo disso não tem. Eu vou tentar colocar aqui a velocidade 1 para 15, de novo, só que com esse ISO, para ver o resultado, para ver o que acontece. Ah, uma coisa interessante também que eu posso tentar fazer, é isso aqui, ó. Eu vou tentar me alterar esse, esse filtro aqui, né, esse difusor, para tentar ter um resultado melhor de luz, e eu vou tentar usar isso aqui, ó vou tentar usar esse, esse polarizador aqui. Só que vai ficar difícil de segurar. Vou tentar segurar aqui da melhor forma possível. Pronto, e vamos ver aqui o que é que eu tenho. 1 para 15, né? ISO 50. E vamos tentar fazer mais um teste com o flash. Opa, vamos colocar aqui no lugar certinho. Tentar pegar a mesma composição, vamos lá. Já ficou com um brilho diferente, né? Quando a gente usa um outro tipo de difusor. Bem, nesse resultado vocês estão vendo que a gente tem a faixa, né? Só que a foto ficou com uma intensidade de luz mais interessante. Vamos tentar fazer mais um teste. Agora aqui colocando velocidade novamente um para 10 para 10, aqui com o polarizador na frente da lente, e vamos lá, vamos ver o resultado, olha só, tem uma pequena faixa que ficou aqui né, no canto esquerdo, mas ela já demonstra que é, a gente já está conseguindo chegar num resultado interessante bem pessoal vamos fazer mais alguns testes com essa composição depois eu vou é, fazer aqui algumas outras experiências é, com os frascos individuais né para pegar um pouco da textura do líquido é, do formato né da, do vidro e mais algumas outras coisas é, vou usar esse flash novamente para a gente fazer algumas experiências também com ele. No mesmo modo, né? No mesmo modo de modelagem. Vamos lá. É, o que é que a gente tem aqui na câmera? Eu vou usar essa o aparelho na vertical novamente. Vou colocar aqui na, no modo manual. E vamos lá. Bem, a composição... Ela tá pronta, eu vou fazer o seguinte, eu vou disparar daqui da frente. Essa vez, disparar daqui da frente e ver o que acontece, né? Então, vamos procurar a composição. É, essa composição aqui frontal, para mim, tá interessante. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui alguma coisa de luz que eu possa alterar. O que é que eu tô é, procurando, né, quando eu movimento a luz assim? É, eu estou procurando algum tipo de detalhe luminoso né, que modele uh, o formato das, das embalagens. Né? Eu estou procurando uh, retirar algum tipo de sombra que cause alguma ambiguidade no volume né, desses frascos. Então, são coisas perceptíveis. Então, algum certo ângulo pode ressaltar ou esconder essas características, né? Então a coisa que eu tô percebendo, esse frasco aqui, ó. Esse mais alto do fundo. Ele tem um certo tom esverdeado. Eu vou tentar ressaltar isso iluminando ele. para que eu tenha uma distinção entre o frasco, esse frasco maior. E o frasco que tá aqui na minha frente, né? Que é um, o redondo. É, isso já me dá uma qualidade de iluminação mais interessante. Em contraposição, é, esse aqui ó, ele ficou muito escuro. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso tentar rebater a luz né, com alguma outra coisa. Eu posso utilizar uma folha de papel. Essa luz que está vindo para cá, eu vou rebater parte dela para o outro lado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Olha só. Fica bem interessante, porque o que é está acontecendo aqui? É, esse frasco, como ele é muito escuro eu não estou conseguindo perceber a sinueta dele essa luz que está vindo de cá ela é muito pouca né, para fazer isso então se eu colocar o papel aqui eu vou ter uma leve sinueta é, trazendo essa, essa característica né? e ao mesmo tempo que eu é, bloqueio parte da luz que está vindo de lá do, do, do meu lado direito com o softbox né, então ficou interessante né, só que eu preciso criar um suporte para esse lado daqui né, então eu vou ter que fazer o seguinte. Bem, vamos lá, a composição está pronta, a luz eu vou finalizar fazendo uma experiência com o flash. E aí, deixa eu ver, vai incomodar um pouquinho aí na frente com vocês ele vai disparar nessa direção para cá, né? Vamos verificar o foco. O foco quase no infinito. Aqui tá lá OK. Agora, a velocidade, como a gente viu é, na experiência anterior, é 1 para 10 com esse flash disparando é uma composição interessante, né? Então, o ISO eu baixei para 50 dessa vez, e aí vamos lá, vou segurar aqui, e disparar, fazer o primeiro teste. Acho que ficou muito forte. É, a gente está vendo que a velocidade está muito baixa, né, por conta da frequência. E aí a foto ficou muito clara aqui na frente, né. Eu vou tentar usar aquele mesmo recurso do filtro polarizador aqui na frente, em conjunto com... O flash. Aqui já fica bem mais escuro. É... Aqui o modo de segurar ele. Então, estou usando o celular sem nenhum tipo de tripé, nada, né? Então, é porque eu estou fazendo realmente uma experiência aqui do zero. Então, estou segurando aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Velocidade 1 para 10. Ajeitando aqui a composição, enquadramento... Vamos ver, mais um disparo. Opa, não acertei, vamos lá de novo. Agora eu acho que eu peguei. Hum, certo, eu acho que vou ter que aumentar um pouquinho essa velocidade para não ter a interferência desse flash, apesar de ser uma luz fraca e estar aqui com o filtro Difusor, eu preciso de uma mais um pouco maior para eliminar alguns reflexos. Eu vou tentar fazer o seguinte: pegar uma folha de papel e fazer uma nova parede aqui na frente para rebater essa luz, para que ela não fique tão forte, mas que ela consiga fazer uma modelagem mais bonita. Vamos lá mais uma vez, vou tentar abaixar um pouco a velocidade aliás, aumentar um pouco a velocidade. É um teste, né? Vamos colocar aqui o filtro e fazer de uma forma que eu consiga disparar com esse enquadramento aqui. Tá tão escuro que eu não consigo nem ver direito. Aqui, vamos lá. Preparando o flash e... a posição tá ok. É, dessa vez ficou bonito, né? Ficou uma um luz bonita, mas ficou muito escuro. Vou tentar tirar aqui o filtro, mais uma vez com a velocidade baixa. Parece, né? Parece que essa essa parede, né, de papel, é, teve um resultado interessante com o uso do flash. Vamos lá, mais uma vez, ajeitando aqui a composição. Vamos lá. Dessa vez foi a velocidade 1 para 30. Hoje ficou interessante a luz. É, mas essa, esse frasco aqui, ele não praticamente sumiu, né? Então a gente vai ter que criar outra estratégia para iluminar ele aqui. Mas ficou interessantíssima essa luz, né? Hum... A gente precisa de um ponto de luz aqui. Vamos tentar fazer o seguinte, vou tirar aqui essa luz, essa, essa, essa parede, né? E tentar trabalhar com essa, apenas com esse bloqueio e o flash aqui na frente, para ver se eu consigo com reflexo aqui nesse ponto, né? Vamos lá. Novamente aqui o um enquadramento, como eu tirei a, o celular da posição, eu vou verificar o foco mais uma vez. Ok, foco ajustado. Conferindo aqui de novo, que saiu da posição. Muito bem, vamos lá. Agora, sem o filtro polarizador, sem o bloqueio que estava aqui na frente, vamos ver o que vai acontecer. É, ficou melhor né? a distribuição dos reflexos a nitidez é, tem uma certa uma pequena diferença né? Na, no reflexo essa luz cria uma outra, uma outra reflexão né? a gente já consegue perceber esse frasco aqui né? ele já tem um destaque um pouco maior é, em relação à foto anterior vamos fazer mais uma eu vou aumentar um pouco o ISO, colocar ISO 100 e aumentar um pouco a velocidade um para 45 e mais um teste com esse flash aqui. Notem que a gente não está percebendo mais as faixas, né? Então, essa, esse bloqueio ele está impedindo que a luz uh, do flash tenha, uh, registre esse efeito, né? Aqui. Bem, tá ficando interessante essa luz. A gente vai fazer uma breve edição em uma das fotos que a gente conseguiu é, capturar na experiência utilizando o smartphone como câmera fotográfica é, então a gente vai fazer uma breve edição aqui com é, comando simples para ter um resultado interessante né? mesmo utilizando é, o smartphone e utilizando equipamentos é, de iluminação que a gente tem disponível em casa Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a, fazer um corte aqui é, na minha composição para ter um enquadramento mais centralizado nas, nas embalagens né dos, dos vidros e aí a partir daqui eu vou mexer um pouco é, em alguns poucos elementos o primeiro elemento que eu vou mexer vai ser é, esses pequenos é, ruídos que estão aqui é, nas margens né nas margens tanto na margem direita quanto na margem esquerda da foto que é, são parte da mesa que eu utilizei para fotografar. Então, eu vou fazer uma edição aqui, mexer, né, é, trabalhar esses detalhes. Algo bem simples, nada muito complexo, só para a gente ter um resultado mais interessante. Então, vou ver aqui com a ferramenta carimbo do Photoshop. Aqui já resolvi um lado. Agora para resolver o outro lado eu vou fazer uma breve seleção para que eu tenha um domínio é, do efeito sem que ele é, ultrapasse a linha da, dessa margem né, do, do vidro desse lado esquerdo. Então uma breve seleção só para proteger esse, essa, essa textura do vidro né, para que eu não tenha nenhum tipo de interferência aqui e eu não precise refazer, recompor, e isso é mais trabalho, né? Então, novamente aqui com a ferramenta carimbo, deixa eu aumentar um pouco ela, jogar a área um pouco maior. Copio aqui uma parte. Eu poderia fazer isso também com um pincel, né, para simular uma pintura, mas como é uma área muito pequena e o ISO que eu utilizei, se eu não me engano, foi o ISO 100. É, dessa forma eu consigo trabalhar sem perder nenhuma qualidade, né? Sem perder a textura da imagem, já que ficou bem escurecido o fundo então aqui em poucos segundos eu consigo fazer uma edição melhor, né? mais interessante repare que ficou uma breve é, uma breve marca aqui, né? uma área pequena que eu posso trabalhar de forma mais minuciosa né? eu posso vir aqui fazer uma nova seleção né? um pouco mais precisa e a partir disso, corrigir essa pequena área. O trabalho da, de edição, né, a pós-produção da imagem, é interessante que a gente pense sempre no seguinte. Quanto menos trabalho a gente tiver na pós-produção, com esses detalhes, né, que são detalhes de ajustes, melhor. Então aqui, eu já tenho aqui uma pequena área ainda para corrigir, mas é bem pequena. Eu vou só fazer uma breve seleção aqui. Então, quanto menos trabalho a gente tiver nesse, nessa pós-produção, né, em termos de ajustes, né, alguma área que não ficou é, interessante na composição que a gente quer mexer, alterar, né, mudar a cor para que a composição fique mais precisa, né, é interessante que isso seja resolvido, se possível, é, durante a produção da imagem, né? durante a, a captura da foto. Se não tiver jeito, no meu caso não teve jeito, que eu não tinha tanto equipamento assim disponível, e pode ser o que a maioria de vocês é, esteja passando. né? Então é interessante que esses pequenos problemas sejam é, exibidos e é, sejam solucionados aqui. né? Então já tem uma composição, ela já está melhor, está né? mais bem composta, o enquadramento já está melhor resolvido, o que é que eu preciso resolver agora? É, a foto ficou escura. Isso é interessante para demonstrar esse efeito de reflexão da luz, né? Das luzes que eu utilizei nessas embalagens. Então, propositadamente, como eu avisei na primeira parte do vídeo, eu quis é, colocar um fundo escuro e também essa, essa base, né? É também escura. Então, o que a gente precisa fazer aqui é pouquíssima coisa. Isso significa que o resultado é, da captura ficou, ficou bom. Então o que é que a gente vai mexer? Eu vou mexer um pouco no brilho, né, um pouco no contraste e vou fazer isso não nesse controle aqui né, do Photoshop que geralmente a maioria dos programas de edição, que são mais simples, tem. Então eu não uso essa parte aqui, vou mexer aqui. Ó, vou mexer em imagem, ajustes e eu vou mexer nas curvas que ela me dá um controle mais... mais rico de possibilidades para que eu possa trabalhar com brilho e contraste, né? Além de outros fatores no Photoshop, né? Quais são esses outros fatores? É, eu posso mexer individualmente nas cores, então eu posso vir aqui nesses canais e mexer individualmente nas cores. Não é o caso agora, né? Eu vou, quero apenas mexer um pouco nesse contraste e brilho, né? Então, pequenas alterações que eu já faço aqui nessa curva, né? nesse gráfico, já consegue me entregar um resultado diferente. Então, é, eu vou fazer aqui algumas alterações. Aqui a gente já percebe algumas pequenas diferenças. Eu não vou deixar tão brilhante, porque isso acaba saturando né, um pouco a imagem e a gente perde detalhes, não é o caso, né, não é o que a gente quer agora. Então, eu quero isso aqui, eu quero diminuir um pouco a intensidade dos das zonas escuras para a gente per perceber um pouco mais né, as minúcias, os detalhes dessas texturas né, do, do vidro. Então aqui eu já tenho uma, uma mudança né, interessante em relação à foto original, não vou deixar tão destacado. Vou aumentar um pouquinho esse, quer dizer, diminuir um pouquinho a intensidade do, do preto, né? Só a gente ter um, uma foto um pouco mais sutil nessa parte de zonas escuras. Aqui por enquanto tá bom. Então notem que quando eu mexi, quando eu alterei né, algumas áreas nas curvas dessa imagem, a gente percebe que no, no canto superior esquerdo aparece uma mancha, né, que é a parte do fundo. Da sala onde eu fotografei, a gente pode resolver isso de várias formas. Eu posso pintar diretamente na imagem ou eu posso criar uma camada nova, é, selecionar aqui uma cor mais homogênea do fundo e com pincel mesmo. Um pincel aqui que ele seja bastante suave, com um controle aqui de opacidade, né? Desse, desse pincel para que eu não tenha zonas muito escuras e passagens abruptas né de claro escuro aqui nessa breve edição então eu diminuo um pouco a opacidade do pincel deixo ele um pouco maior e posso vir aqui pintando cuidadosamente né para não interferir nas partes onde eu tenho aqui as embalagens né e fazer esse pequeno ajuste aqui de edição então a gente tem esse, essa diferença né? aqui nessa parte do canto superior esquerdo que eu já estou finalizando e um pouquinho também na parte inferior, é um pequeno brilho aqui embaixo. Então eu posso vir aqui criar uma pequena vinheta né? com o pincel com essa cor mais escura, um preto bastante. É, bastante saturado, né? bastante denso e criar aqui uma, uma zona um pouco mais escurecida. Então a foto já estava bem escura, então não é um trabalho tão, tão pesado, né? tão minucioso. A gente pode fazer isso com uma uh, certa velocidade. Né? Então aqui já está resolvido essa parte. É, então, o que, é que a gente tem? A gente tem as embalagens bem definidas, a gente consegue perceber com muita clareza a diferença entre os volumes dos, dos vidros, isso é um ponto positivo para fotografia de produtos, que é necessário ter essa, essa clareza, né, essa objetividade em relação ao que você percebe sobre aquela embalagem, sobre aquele produto, isso é fundamental. Então, o que é que eu vou fazer agora? Ah, só mais uma coisa aqui para observar, né? a gente percebe que as embalagens têm texturas diferentes. A fotografia ela conseguiu capturar essas diferenças, né, que são sutis e são importantes de serem percebidas pelo fotógrafo que está com a intenção de trabalhar com produtos, né. Então esses produtos têm sutilezas e a gente percebe essas sutilezas aqui nessa foto. Então é, eu não vou mexer mais, né. Não tem tantas coisas para alterar. É uma foto feita em JPEG, né? Apesar de ter várias possibilidades no Photoshop da gente mexer e alterar é, algumas, alguns fatores né, dentro dessa imagem, eu vou me reservar apenas fazer essa breve edição, vou é, mesclar as camadas, salvar essa imagem, é, vou colocar aqui teste, né? Teste 1, salvar em JPEG. E pronto, né? Tá resolvido. É, só a gente tentar ver aqui um pouco melhor, né? Aqui tem algumas diferenças, né? É, que a gente não percebia antes, enquanto o fundo estava um pouco mais cin com cinza mais claro. Que a gente consegue ainda resolver aqui, ó. Aqui com uma breve edição. ainda com o pincel ativo na cor escura que estava aqui, né? Aqui também tem uma entradinha no canto direito diminuir o pincel um pouco mais aqui, pronto é sempre importante a gente fazer essa verificação quando a gente estiver utilizando é, cores de fundo muito escuras aqui também tem uma pequena entrada diferente aqui pode ser uma luz né uma luz aqui é, refletindo no na, na base que é interessante ter também para não ficar tão suspenso no ar né? os produtos e salvar mais uma vez e tá pronto o nosso trabalho de edição com um produto interessante, né? a composição foi bem pensada, o resultado final ficou muito, muito legal e é, é um instrumento didático que vocês podem utilizar para criar novas experiências é, a partir do que vocês já conhecem é, da fotografia e a partir do curso que a gente vem elaborando. Então, agradeço uh, pelas visualizações. Um grande abraço, até o próximo vídeo e até mais!